de faca. 4, 3, 2, 1. alguém e pensou: o que passa na cabeça dela? Eita porra, Tá Faleceu. Sabe que eu tô aqui. Eu Tem outra flash. Não liga subir, né? Teu Nice! Boa, velho. Oh. Boa. É, é Bora. Dos, dois, é Tem, tem, tem. Peguei um, um, um costas. Cabeçote, cabeçote. Ah. Cabeçote da direita, guys. Os dois. Uh. Os dois. Ah. Vou cima do tô Bora, tá. pô, vai tá só. Eu usar o Estou tirando, sozinho, boa, só ele. Que faixa de rua. Tô Eu tô escondido do sapão, tô botando, tá? Ele tá no cemite mesmo. Cemite ainda. ainda. Boa, boa, ainda Não precisa, não precisa. Pra okay, cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Mais outro liga ali, liga ali. Fondo, fondo, fondo, comeu. Cabeçou da direita, abrindo, de cima já, comendo. Boa. Boa, ah, nice. ah, ah, vou lá, vou lá aqui. Um, de de Mais um pipe. Mais um ou dois? Como vocês quiserem. de com você, Tem Lato. É Lato. Tenta farmar, um velho. Esquece, Esquece, esquerda. Esquerda. Você quebra a linha, tá? A gente já tinha o pé, depois você quebra. É, rush B, rush B, rush B. Sai, Bota a água, água. Um água morto. Tô chegando no céu. Mais água, é bom. É bom. Tá bom. um algo, se pá, Boa, boa. aqui, Dudu. Peguei. Banheiro, Liga, zoado já. Toma HS. Vou... Pegou o coach do Dudu. Tá, na rua, por enquanto. Banheiro ainda. Voltei. Voltei. Comeu, Com comeu, comeu, comeu. Mais um, mais um. Mais um, os dois dois só. Os dois aí, lá. Tô subindo no Alka. Boa. Ai, tem mal trás. Eu Não sei como é triângulo, não. quebrou do banheiro, Me escaltou. Scout. de Dudu. De Vai vale. de vale. do fundo, do fundo. Fundo morto. Cabeça, pão. De uh, caramba. Caramba. New Boa! Meu Deus! Dois banheiros, mas é quatro. Jogou. Dois mortos. Ah, Cabecinha, cabeça, eu Cabeçada, direita. Okay. Eu Boa. Boa. Eu mal, ok, Boa. Boa. Tá. Pega, calma, calma. Boa. Boa, é. Um, um esgoto. Grota. Mais um esgoto, guys. Tá com um deixar Não deixe o que tem em cima? Nada liga. Já vou abrir rua. Peixe comigo. Tô vindo talvez eu dou. Peixe smoke. Botou banheiro, botou banheiro. Peguei o ah, peixe. Tá, ah, tá o no de novo. Bora do, do banheiro. banheiro. Em cima do bomb, default, guys. Default. Valeu. Ah. Passa tá, lá de cara novo, Lato. aqui no com você, tá? o banco. mais um banco. Banco, Tengo banco lixo, e lixo. Banco morto. Último lixo. lixo. lixo. Tá. Tá.